Dá um dinheirinho aí, faz caridade, por favor. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? O povo que pede esmola tem a vida sofrida. Parece que não vai conseguir sobreviver se não receber ajuda. Aí, vendo essa cena de sofrimento, muita gente, gente boa, resolve ajudar. E até abre mão de o um dinheiro que trabalhou para si mesmo para dar para quem está precisando. Olha, sem dúvida, a caridade é uma atitude linda, porque ela é movida por boas intenções. Já que o mundo tem tanta coisa de ruim, cabe a gente fazer o que dá para melhorar ele. Não, é não Mas a pergunta é outra. A caridade resolve os problemas sociais? Se aumentar a caridade, vai diminuir a pobreza e a miséria? Calma, antes de responder isso, a gente precisa saber o que causa as injustiças sociais, que são o nosso problema. Ó, oh, como todo problema tem uma origem, a caridade só vai conseguir acabar com a pobreza e com a miséria se eliminar antes a causa delas. Vamos lá. A gente sabe que dinheiro é trabalho. Então, quanto mais uma pessoa trabalhar, mais ela deve ganhar. Isso é o justo. Mas as regras da nossa sociedade distorceram essa lógica. Porque hoje, dinheiro não é mais trabalho. Isso é uma injustiça. Por isso mesmo, tem muita gente por aí ganhando bem menos que merece. É essa distorção na lógica entre dinheiro e trabalho que gera a pobreza e a miséria. E é essa distorção que permite alguém ganhar em cima do trabalho das outras pessoas. É por causa disso que o Ricardo consegue ganhar bem mais do que vale o trabalho dele. E se é que ele trabalha. Ou, inclusive esse cara pode ganhar em um único mês a grana que você não vai conseguir ganhar na sua vida inteira de relação. Não é injusto? Ó, o dinheiro ele não surge do nada. Por isso mesmo, todo rico só é rico porque tá acumulando grana que é do trabalho das outras pessoas. Hum, já que é assim, então será que a culpa da pobreza existir no mundo é deles? Calma aí, maluco, calma aí. Tá certo que as coisas hoje estão funcionando de jeito errado. Por isso tem rico por aí ganhando em cima dos pobres. Mas também é verdade que uma pessoa pode ser pobre se ela mesma não trabalhar. Isso é simples. Se dinheiro é trabalho, quem não trabalha nada merece ser sempre pobre. Entendeu a lógica? Em outras palavras, para o ricasso ter a vida que ele tem, ele precisa acumular a grana dos outros, de alguma maneira. Mas pro pobre ser do jeito que ele é, pode ser tanto porque alguém está ficando com a grana que é do trabalho dele como também pode ser porque ele também não trabalha. Eu tô enfatizando isso aqui porque tem gente que culpa os ricos por tudo que é ruim no mundo. Isso é besteira. As críticas só são válidas até onde elas fazem sentido. Sabe por quê? Apesar de todo rico ganhar dinheiro em cima das outras pessoas, nem todo pobre é pobre porque está sendo explorado. Quer é um exemplo de pobres que não são explorados por ninguém? Então vai para uma região pobre e isolada, que não tem quase nada para produzir. Um lugar que parou no tempo. Lá não tem ninguém explorando a galera e ainda assim o povo é pobre, entendeu? Nem sempre para um lado ganhar, o outro lado tem que perder. Isso só acontece quando um dos lados estiver ganhando mais do que merece. Agora, quando o povo ganha de acordo com o seu trabalho, a lógica é que os dois lados saem ganhando. Por isso eu repito bastante nos meus vídeos que o certo é cada um ganhar de acordo com o seu esforço. Só existe justiça quando o povo ganha o que vale do seu trabalho. Yeah! Eu tô realçando isso nesse assunto aqui pra ninguém ficar achando que os ricos são más pessoas. Não é assim. Tá certo que tem muito rico que é ignorante, mas também tem muito pobre que é assim. É burrice achar que existe pureza na pobreza. Ninguém é melhor porque sofreu na vida. A quantidade de dinheiro que as pessoas têm no bolso não representa o caráter delas. Gente boa e gente má existem em todo lugar. Por isso é errado pensar que todos os pobres são coitadinhos pela vida que levam. Até porque tem pobre que merece viver na pobreza. Ó, oh, eu conheço uma galera que já fez trabalho voluntário em diversos países miseráveis. O trabalho deles era basicamente pegar doações com o povo e entregar elas pra pobreza. Aí um dia eles criaram um projeto bacana, que era para ensinar as comunidades a plantar o próprio alimento e não depender tanto da ajuda que vinha de fora. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram com as sacas de grãos, o povo lá não queria, porque acostumou a receber o alimento pronto. Tá vendo que merda? Por que eles iriam querer trabalhar se eles recebiam nas doações tudo o que eles precisavam para sobreviver? Claro, nem todo mundo é assim, mas tem muita gente que é aproveitadora. Viu que não é só os ricos que se escolhem nos dos outros para se dar bem? Outro exemplo de caridade são as políticas assistencialistas, aquelas que os governos doam alimentos, roupas e dinheiro para a pobreza. O assistencialismo é um tipo de caridade porque nele tem pessoas ganhando coisas e sem trabalhar nada por elas. A justificativa desses governos é que os pobres possuem poucas oportunidades de trabalho. Aí, essas doações que eles estão fazendo para eles, é justamente para ajudar eles a sobreviver, para que possam trabalhar depois. Tá, isso ajuda eles a sobreviver. Mas onde que cria as oportunidades que eles estão precisando? As oportunidades surgem quando se cria trabalho para os pobres ganhar dinheiro. E isso surge com investimento em setores que produzem riquezas, como a indústria e o comércio. Então, pela lógica, o governo devia investir a grana aí porque é onde dá retorno. Se a indústria e o comércio se desenvolvessem, iam produzir mais riquezas. Por causa disso, ia criar mais oportunidades de trabalho. Aí a comunidade ia melhorar de vida, porque mais pessoas passariam a ter mais renda. Oh, peraí, por que, que os governos não pensam nisso? Ora, oh, tem muito pobre por aí que prefere ganhar as coisas sem trabalhar, e fazer assistencialismo é o jeito dos políticos agradar essa galera. Isso é o jeito fácil dos políticos comprar voto para as próximas eleições. Viu que esquisito? Os pobres têm menos oportunidades na vida justamente porque ninguém se interessa em criar essas oportunidades para eles. O povo prefere fazer caridade, e os políticos, assistencialismo. Ô Manolo, nada disso gera o que eles precisam, que é trabalho. Pense! Ô putinha, a gente só resolve os problemas eliminando a causa deles. Ou seja, se é para acabar com os nossos problemas, que são a injustiça social e a falta de oportunidades, a gente precisa criar mais trabalhos, e fazer com que neles as pessoas recebam grana de acordo com o seu esforço. Em outras palavras, é preciso produzir riquezas e distribuir elas também. É por isso que a caridade não resolve os problemas, porque ela não atua na causa, que é criar oportunidades, criar trabalho. Tudo que ela faz é tentar minimizar as consequências, tipo a fome, o frio e os desabrigados. A prova tá aqui ó, é o trabalho que é necessário. Um povo que trabalha dá conta de andar com as próprias pernas, é o trabalho que dá autonomia e permite as pessoas viverem as suas vidas por si mesmas, sem depender da ajuda dos outros. Grave-se aí na sua memória. É sempre melhor você ensinar a pescar do que você ficar dando peixe. Porque se você dá o peixe num dia, você vai ter que dar no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro pro resto da sua vida, senão o cara vai morrer de fome. Agora ensine ele a pescar só uma vez, que ele vai deixar de depender de você pra sempre. É. Fazendo caridade, você só fica dando peixe. Você até age para diminuir as consequências do problema, que é a fome, mas nunca vai acabar com ela. Ó, oh, não tem jeito. Se você quer acabar com isso aqui de vez, você vai ter que dar trabalho para o povo, para ele poder se virar sozinho. Ah, além da caridade ser pouco eficiente para combater os problemas, ela ainda tem um grande defeito de fazer o povo se acomodar. Pensa só, para que uma pessoa iria querer trabalhar se ela pode ganhar as coisas sem fazer nenhum esforço? Isso só estimula o surgimento de vagabundo. Fih... Tem muito pobre por aí que tá ralando, lutando pra melhorar sua vida com seu próprio suor. Mas se você dá coisas pra quem não se esforça, você vai desmerecer toda a luta de quem tá se esforçando. Aí é você que alimenta as injustiças, mesmo com a melhor das intenções. Mas, pera aí, se valorizar o trabalho não é só os pobres que vão se dar bem, mas também a classe média. Porque nos dias de hoje ela tá ganhando cada vez menos que merece. E é o motivo, ó. Viu que engraçado? Valorizar o trabalho é justamente o que vai acabar com a causa das injustiças, se o trabalho for valorizado, ninguém mais vai precisar de fazer caridade. Se o trabalho for valorizado, só vai ser pobre quem não quiser trabalhar. Ó oh, que legal. Então criar trabalhos que sejam valorizados é justamente a solução das injustiças sociais. Ok, mas como que a gente faz isso? Essa sim é a pergunta mais importante desse vídeo. É, mas criar trabalhos que são valorizados não é tão simples. Porque, ó, tem muitas causas aqui que geram injustiças sociais. Tá. Mas fica tranquilo que algumas dessas causas aqui eu já falei nos meus outros vídeos. Bom, independente do que seja, se vamos acabar com as injustiças, a gente precisa combater tudo que dificulta o povo a produzir e distribuir riquezas. Se a gente não resolver o que está causando isso, pode ter certeza que sempre vai ter injustiça no mundo. E ponto final. É, esse sim é um tema importante. Porque olha só, a caridade em si, ela não combate nenhuma causa. Ela só tenta minimizar as consequências. Tenta. Mas ainda assim, não consegue. Se você doa comida para quem tá com fome, você só tem a ilusão que tá ajudando a combater a pobreza. Saca só, são duas coisas diferentes. A caridade pode ajudar um pobre a sobreviver. Pode salvar uma vida, naquele momento. Mas nada garante que aquela pessoa vai trabalhar depois. Ou, o cara pode até ganhar comida. Mas isso não quer dizer que ele vai ter acesso à educação. E nem que vai melhorar o padrão de vida dele. Aham. Uhum. Então, você já imaginou qual é a consequência disso? É isso aí, Biscate, vai acontecer o que eu disse aqui. Olha só, o povo que tá com a vida ruim e tem pouco acesso à informação, vai reproduzir e gerar um monte de filho, sem sequer dar conta de sustentar. Aí, além dessa pessoa que você deu a comida, agora vai ser a família dele inteira que vai passar a depender da sua ajuda. Viu? De que adianta ajudar alguém a sobreviver, se também não vai dar pra essa pessoa uma perspectiva de futuro? Cada pessoa que você ajuda com caridade, vai colocar mais gente no mundo pra sofrer. Ou seja, além da caridade não resolver a causa dos problemas, ela ainda piora as consequências, porque vai ser mais gente que vai passar fome e que não vai ter educação. O alívio da caridade é apenas temporário, porque ela pode até ajudar alguém agora, mas vai fazer muito mais gente sofrer depois. A caridade não é ruim, ela é feita por pessoas boas. Mas sabe aquela história de que de boas intenções o inferno está cheio? É isso, você pode fazer a caridade com a intenção de ajudar, mas sem querer vai piorar a situação que já está ruim. Se você não quer que a miséria continue existindo para sempre, é melhor focar nas soluções que vão acabar com ela de vez. Tá, e que soluções são essas? É valorizar o trabalho do povo. E para isso a gente vai ter que mexer em muita coisa: tipo leis, como a dos impostos, políticas, tipo a taxa de juros básica da economia, fazer investimentos estratégicos, coisas do tipo. Só quero ressaltar que o maior prejuízo da caridade não está no fato dela de contribuir para o crescimento da pobreza até porque isso poderia ser resolvido se também existissem incentivos para esterilização. O grande problema dela está no fato de justamente fazer o povo se acomodar e não querer trabalhar. Se você vive dando comida para um cachorro desconhecido, pode observar, ele vai parar de caçar o próprio alimento e todo o comportamento dele vai passar a depender da sua doação. A mesma coisa vale para quem é pobre e só fica recebendo comida, porque a pessoa se domestica a isso. Pensa, o que é melhor? Fazer caridade ou construir um mundo que ninguém precisa de fazer caridade? A resposta pra mim é óbvia. Se a caridade existe, é porque existe pobreza. Eu prefiro acabar com a pobreza. E isso não se faz fazendo caridade. Certeza que vai ter gente aí querendo me criticar que eu tô falando isso aqui porque eu não passo fome. Aham. Uhum. E a caridade que só multiplica a quantidade de pessoas que estão passando fome sem nem sequer estimular elas a trabalhar para sobreviver. E aí? Muita gente está passando fome é porque não tem oportunidade e nem vem procurar motivo para justificar a caridade não quer fazer algo que resolve as injustiças do mundo quer fazer algo que acabe com a pobreza então não tem jeito você tem que começar a se perguntar por que, que as oportunidades estão faltando você tem que começar a se perguntar o que está causando isso aí logo logo você vai perceber que o que a gente tem que batalhar é para criar trabalho e para que as pessoas recebam uma quantidade justa de dinheiro pelo seu esforço é isso que resolve Olha só uma coisa, dá trabalho fazer esses vídeos aqui, e eu não ganho nada com eles. Eu podia muito bem pegar esse tempo e usar um trabalho extra. Aí toda a grana que eu recebesse, eu podia doar para os outros, que nem ralado. Olha só, ao invés de estar tá gravando aqui, eu podia estar tá fazendo caridade. Mas isso não resolve os problemas. Aliás, piora. Eu estou fazendo esses vídeos porque eu acredito que se o conteúdo que está neles for aplicado na prática, vai acabar com grande parte das injustiças. A minha intenção... É acabar com a miséria. Ó, oh, numa visão individualista, eu me daria muito melhor se eu gastasse esse tempo que eu tô fazendo aqui, dobrando a minha carga no trabalho remunerado e gastando a grana comigo mesmo. Mas aí tem o seguinte, cara. Eu tô gastando aqui, nesse trabalho, que não é remunerado. E pra quem que é? Esse bolo que eu tô fazendo é pelos outros. É por isso que eu digo com todas as letras. Eu não tenho mais dó de pobre e nem fico olhando pra eles como coitadinhos. Até porque quase tudo que eu ralo pra falar aqui é pra melhorar a vida deles. E não só deles. Os benefícios também valem para mim e para você também. Agora a pergunta, será que eles estão aí para isso? Com certeza tem muito mané por aí que está precisando de dinheiro e pode ter acesso a essa informação, até porque essas pessoas têm orkut. Mas toda vez que tem um tempo livre, prefere gastar isso tomando um oro no boteco. E o otário aqui tá ralando para quem? Tô falando isso porque mesmo que se dê escola e trabalho para pobreza, mesmo que se dê oportunidade, muita gente vai preferir a vida de vagabundo. Então? Se é para ajudar os outros, que seja para quem trabalha ou que quer trabalhar. É esse o mundo pelo qual eu tô lutando. É para essas pessoas que eu tô fazendo esse vídeo. Claro que o que eu tô lutando é por trabalhos que sejam valorizados. Não basta só dar o trabalho, as pessoas têm que ganhar o que merecem. E isso aí é um problema que afeta até os países ricos. Pra mim, a caridade só é útil em duas situações. A primeira são as extremas, tipo desastres naturais. Que é quando um povo que trabalha se esforça... Acaba perdendo tudo, tipo assim, do dia pra noite e sem culpa nenhuma Nesse caso, vale dar uma mãozinha pra ajudar essa galera a se levantar A outra situação que eu acho válida é a do próprio governo Quando ele dá comida, mas essa comida tá atrelada a algum programa que dá trabalho Do tipo, se a pessoa começar a trabalhar, ela para de receber o alimento Mas se, quando essa oportunidade de trabalho surgir e a pessoa não quiser trabalhar para continuar comendo de boa, foda-se ela, vai parar de receber o alimento do mesmo jeito Tá ligado? O lance é pelo trabalho, preguiçosos não podem ter vez. O problema do assistencialismo é que o governo só dá comida e até outras coisas, mas nunca cria as oportunidades. O pior é que isso, no caso do Brasil, só reforça a cultura do brasileiro de querer ser malandro e passar a perna nos outros, sem adquirir as coisas por mérito próprio. Olha, tudo que eu defendo nos meus vídeos é um mundo onde dinheiro seja trabalho. E tem que ser assim para as coisas funcionarem direito, para que exista justiça. Bem diferente disso daqui, ó, onde dinheiro não é trabalho. Por isso mesmo, eu sou tanto contra um rico que ganha mais do que merece, quanto um pobre que ganha sem trabalhar. Se dinheiro for trabalho, as oportunidades vão surgir naturalmente, e para quem merece, basta só se esforçar. E é assim que as coisas deveriam ser, não é não? Então vou te dar uma sugestão. Se algum dia você quiser fazer caridade, então faça isso de uma maneira que estimule as pessoas a trabalhar e que elas evitem de ter filhos que não vão dar conta de sustentar. Porque é só assim que a caridade pode realmente fazer algo de útil pelo mundo. Quer um exemplo? Ao invés de você dar dinheiro para quem pede um ensinaleiro, é muito melhor você comprar as coisas de quem passa vendendo. Balinha, pano de prato, sei lá. Ou então você dá manche um para quem já tá catando papel na rua, saca? Porque dessa maneira você acaba incentivando os pobres certos, que são aqueles que estão tentando trabalhar. Tudo bem que esse tipo de ajuda pode não melhorar muito a vida deles e nem a sua, mas ainda assim é muito melhor que uma caridade que você ia fazer para pessoas que não merecem. Então é isso. Só tenha em mente que a caridade não resolve os problemas. O que resolve é dar trabalho e fazer com que cada um ganhe de acordo com o seu esforço. Agora, quer saber como se faz isso? Então eu preciso eliminar as causas que estão gerando os nossos problemas sociais. É, brother. E você quer saber quais causas são essas? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas das causas que eu já falei e como se poderia resolver isso. Beleza, man? Yeah! Dá um dinheirinho aí, faz caridade, por favor... Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Quantas vezes você ainda pretende continuar ouvindo isso?